Aconteceu, galera. Algumas skins da nova coleção Anubis já receberam adesivos caríssimos. Cara, já teve gente maluca aplicando adesivo nessas skins. Não é qualquer adesivo, senão não iria estar nem fazendo vídeo, cara. São adesivos do campeonato Catavite 2014. Se ouve esse nome, você sabe que são adesivos caríssimos. Partida já começou. Precisamos de alguns tipo disparos. Ah, apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. Eu vou precisar, eu...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 Alguém, não sei porquê, mas alguém criou, cara. Nas primeiras 48 horas da existência aqui dessa FAMAS, esse craft. A FAMAS Water of Neftis com quatro adesivos Feneric de Catalunha 2014. O adesivo paper, tá? Não é o holográfico, senão ia custar, tipo assim, cinco vezes mais. Mas mesmo assim, já tem gente maluca fazendo craft com a skin rosa, cara. É pra se esperar que alguém vai aplicar adesivos holográficos na skin covert. Vamos falar disso já já. Bom, esses adesivos aqui, eles não são Nada baratos por causa Da raridade, eles existem pouquíssimos Mesmo, tipo, que sobraram Por aí, sem ser aplicados, né São pouquíssimos, é um adesivo muito limitado Então, apesar de não ser tão belo Ele se tornou muito caro, devido à sua Baixíssima oferta, quase não tem desse Adesivo mais, portanto, se você quiser comprar um adesivo Desse na Steam hoje, você vai pagar 2.800 pila Ou então, vindo aqui no Buff163 O site da China, o mais barato está por 2.600 reais, essa fama e Factory New Hoje você não consegue Por menos de mil reais A mais barata listada Tá 1.400 quatrocentos Pila Então temos uma combinação aí De mais ou menos 10 mil reais em stickers E uma skin de mil reais O cara gastou mesmo Onze mil reais Para criar Essa aberração aqui E olha Não me entenda mal, cara Não é que eu não gostei muito É que a skin, ela é holográfica, né? Ela tem esse efeito meio que holográfico. Aí o cara me vem e cola um adesivo que não é holográfico, tá de sacanagem. Mas ele não vai ter que ficar sozinho nessa, porque teve outro criador de skins malucas que decidiu aplicar quatro desse adesivo aqui. O Nip, catou 2014, sem ser holográfico. Esse é um sticker que na Steam tá custando R$2.300, o mais barato. E na China, cerca de 2100. E essa aqui foi a criação do cara Agora, eu não entendi o porquê dele ter escolhido esse float meio aleatório para skin 0.44 bom eu sei que essa skin aqui ela dá uma desgastada e solta alguns easter eggs e tudo mais mas ele podia ter escolhido talvez a mais desgastada de todos e não uma no meio termo o mais certo seria ter feito isso aqui numa factor new mas de qualquer jeito galera aproximadamente 8.400 reais de adesivos aplicados na glock Ramses rich esse cara tava pensando cara que combinou um pouco mais tá pelo menos as cores do adesivo batem com a cor da glock mas por que, que ele não fez esse craft na M4 A4? O motivo de eu estar tá meio surpreso, digamos assim, é que essa Glock, pelo menos no estado que ele usou aí, tá custando 40 reais apenas na Steam, cara. É quase que, cara, é um erro gigantesco. É quase que um crime você aplicar 8 mil reais em uma skin de 40, tá ligado? Faria mais sentido ele pegar uma M4 a Horas. não precisava nem ser Factor New, né? Já que não é o que o cara curte, ele gosta de skins mais desgastadas. Podia ter pegado essa skin aí e aplicado quatro, Nip. Eu acho que ia ficar... Muito bom, na verdade, estamos vendo agora Como que seria esse craft dele no CSGO E olha, de qualquer forma Ia ficar melhor do que colar uma Glock Cara, simplesmente porque não faz muito Sentido fazer esse craft naquela Glock E bom, agora que rolaram crafts nas skins Rosas da caixa Eu tenho que aguardar alguém aplicar Adesivos nessa M4A4 Eye Forest, que é a skin vermelha Já estão dropando aí algumas skins Essa aqui com float muito baixo De 0.00, o que geralmente Colecionadores que querem aplicar adesivos holográficos procuram, né? Então eu tenho quase certeza que em menos de uma semana eu vou voltar aqui no canal para fazer um vídeo a respeito de um colecionador maluco da China que aplicou quatro adesivos na M4 Air E assim eu me despeço a se no próximo vídeo, não esquece de ativar as notificações do canal para receber todos esses vídeos que eu tô postando aí sobre o CS. Um abraço, falou!